Um grandes destaques da marca Decalbe nessa 18ª Expo Direto é a jornada produtiva. É... Como que está funcionando isso, então, para o produtor? Bom, é, o intuito hoje, dentro do stand da Monsanto, a gente vem com o objetivo de construir a produtividade do produtor. É a gente falar em sistema de produção. É o produtor vir aqui e a gente começar a falar em boas práticas agronômicas, desde o pós-coleta até a introdução das minhas culturas na próxima safra, tanto milho como soja, e falar do nosso multiplantio antigo Decalbe. A Decalbe, hoje, na feira, a gente vai estar apresentando para o produtor, nós temos o um nosso lançamento, nosso DKB 230 Pro 3. É o hiper mais, mais rápido do mercado e possibilita ao produtor no final do dia um incremento de produção. Hoje nós temos produtores com toda a estiagem que tivemos em algumas micro-regiões, com 30, 40 dias, o produtor ainda fechando seus 180, 200 sacos. Possibilitando uma segunda cultura, o produtor colheu no final de dezembro, início de janeiro e esse milho possibilitou o produtor entrar com uma lavoura de milho, uma lavoura, uma, uma lavoura de soja, uma lavoura de feijão, fazer o milho pós-milho. Junto ao 230 Pro 3, a gente vem falando do nosso DKB 240 Pro 3, que é um super precoce, material de alta estabilidade produtiva, no final do dia a gente sempre precisa aquele material que pague o custo da lavoura, e o DKB 240 Pro 3, ele apresenta essa característica, um material muito estável. E fechando o nosso multiplantio, o DKB 290 Pro 3. É o nosso, o nosso material precoce, é o material mais plantado a nível de Brasil. A gente planta do Iapó, que é o Xui, como eu digo para os produtores. Vocês temos produtores plantando em Bagé, não temos produtores plantando em Roraima. É um material muito produtivo, com alto teto, com alta estabilidade produtiva. Esse material, no passado, ele foi campeão mundial de produtividade. Associado a esse pool de germoplasmas, a gente tem a melhor tecnologia, que é a VT Pro 3. É a única tecnologia do mercado que me garante proteção da parte aérea e a parte da raiz. Como eu falo para os produtores, a, a planta ela bebe água, ela precisa de um sistema radicular e se ela está bebendo água, ela está bebendo nutrientes. Se eu tenho uma planta bem nutrida, em qualquer período que tiver algum intempério climático, de estresse hídrico, essa planta ela vai aguentar mais a nível de solo, vai aguentar mais essas condições adversas e no final do dia acarreta em produtividade. E para fechar o nosso stand, esse sistema de rotação, então o milho entra incrementando a produtividade do soja do produtor, aonde eu tenho milho, o ideal é que eu entro com soja, onde eu tenho soja eu entro com milho, eu vou ter uma grande reciclagem do nutrientes e isso eu faço com que eu melhore as características físicas, químicas e biológicas do solo. E como vocês estão percebendo o produtor em relação a essas variedades? Muitas dúvidas, muitas curiosidades? É O produtor, ele está ele, ele muito apto, a gente vê ele muito apto à tecnologia. O produtor hoje na feira da Expo Direto, ele vem para ver coisas novas, ele vem para trás de alguma tecnologia que incremente a produtividade. Dentro, dessa, de, dentro do, nosso, do nosso estande da Monsanto, a gente também é um clube da irrigação, que é um grande difusor em tecnologias em áreas irrigadas. E essa difusão também passa para a área de sequeiro. A gente está tendo hoje... A a gente percebe-se que o mercado está indo para materiais rápidos. O produtor quer entrar com milhos rápidos, tirar esse milho e entrar com uma cultura subsequente. E no final do dia isso aumenta o incremento de produtividade, aumenta a taxa de retorno do produtor. Essa variedade que está sendo lançada, né, o DKB 230, já está no mercado. Em relação a preço, aos concorrentes, como é que é, dá para se ressaltar para o produtor ficou interessado? Sim. Né? Sim, com certeza. A gente teve essa safra, então, a gente teve a, a primeira safra comercial no material. Então, a gente teve resultados de 180 até 300 sacos por hectare em áreas irrigadas. Então, o milho veio se, se consagrou, -se, porque principalmente se manteve muito estável. Principalmente em épocas secas. tá? E pelo ciclo dele, por ser um material muito rápido, ele possibilitou o produtor antecipar essa safrinha. E no final do dia o produtor vai ter uma renda maior dentro da propriedade. Obrigada. De nada. Eu sou Elisa Malicheschi, direto da 18ª Expo Direto Cotrijal para o portal AgroLink.